Um segredo, uma curiosidade, algo que a gente não tinha descoberto há muito tempo, acaba de ser revelado que era o um inventário de um chinês que tinha mais de 10 milhões de reais em skin CSGO e tinha sido banido. Fiz um vídeo no canal falando, olha como é que eu era diferente até lá, ó, menos barba e tal, né, foi um ano atrás e hoje... Esse inventário que tinha mais de 10 milhões de reais Ele foi inclusive deletado da Steam Mas eu tenho históricos aqui dos itens que tinha nesse inventário Se liga, vários desse Vox Que é um adesivo muito caro Vale 25 mil dólares Vários Reason holográficos Cada um desses Reasons vale cerca de 40 mil dólares hoje Tinha DLC, vale cerca de 20 mil dólares cada um hoje Olha o tanto de skins com adesivos também A gente vai entrar em detalhes sobre cada uma dessas skins Várias eram únicas no mundo Tinha Eye Buy Power holográfico, mano Adesivo de 40 45 mil dólares hoje. Esse inventário era muito insano, era um dos maiores inventários da China e ele apareceu banido da noite pro dia. A primeira vez que eu fiquei sabendo sobre o banimento desse inventário foi... No post desse cara aqui, o Elite Panda Onde ele mostrava aí, mano, o tanto de skin com o Avatar banido, né? Olha o tanto de skin que tinha, mano Galera, esse perfil chinês, ele era dono dessa Dragon Lore Que custa mais de um milhão de reais Ele era dono dessa Alp Medusa, que custa mais de 700 mil reais Dessa Poseidon, com quatro Titans Que também deve chegar perto aí de 700 mil reais, até mais Era esse perfil na Steam aqui, o nome era Don't fucking admit, tipo assim, não me adiciono de jeito nenhum Hoje quando eu clico nesse link da Steam O perfil não pode ser encontrado, mano O perfil foi deletado E aí que começa a história desse vídeo, vamos lá Partida já começou Precisamos ah, de alguns disparos apenas alguns centímetros dos jogadores esta granada pode acabar com essa partida Olha só pra isso O que está acontecendo? acontecer? Ficou sem munições?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 Apareceu um post de um colecionador que tem várias skins high tier falando que... Ele pode basicamente confirmar que essa conta foi hackeada por meio do Steam Support por um tal de Alexander, mano. Basicamente encontraram o hacker aqui. Continuando aí na linha, né? Uma das skins que tinha sido roubada... Foi encontrada um tempo depois sendo vendida, mano, pra um comprador russo. E nem era uma das skins mais insanas, que a gente vai ver todas as skins que tinham nesse inventário. Na verdade, era essa AK aí com um Titan. O que a gente sabe é que esse perfil, o Dom Fucking Edmund, tinha todas essas skins aí que eu tinha mostrado no meu vídeo, que dava cerca de 10 milhões de reais. Mas todas as skins tinha as skins realmente caríssimas, foram transferidas para uma nova conta, mano. Só que hoje, se a gente tenta ver da onde que vieram essas skins, a conta foi deletada. Mano. E vem para esse perfil que a gente fala que não pode ser encontrado. Só que eu sei que era esse perfil aqui pelos links. E essas skins insanas, esses 10 milhões de reais, eram parar nesse perfil aqui chamado October Feed desde então. Mas aparentemente esse perfil foi banido. E esse aqui era o perfil do hacker, do tal do Alexander. Todas as skins que ele passou do perfil de 10 milhões de reais, do chinês para esse perfil October Feed, ficaram banidas aqui, mano. Essa era uma skin única no mundo, foi banida. Essa skin também era a única no mundo, foi banida. Olha isso, salga aqui Rabara com quatro dignitas banida. E é claro, né? A Alp Dragon Lore e a Alp Medusa, mano. Uma K também, ó. A casa imóvel com quatro reasons. Cada adesivo 40 mil dólares. Banida. Tudo banido, mano. Tudo banido. E galera, aparentemente o ban que o October Feed, ou conhecido também como Alexander, tomou, foi um community ban. Então, provavelmente, ele foi. Muito denunciado e tal Quando ele roubou todas essas skins do chinês, mano e a Valve baniu o cara E nunca devolveu nenhuma skin, né, mano Então as skins foram embora Algumas skins desse cara não foram para essa conta October Feed, como a gente pode ver Antigamente tinha muito mais skin É assim que ficou hoje o perfil, né O perfil também foi deletado, mano Então é por isso que eles acham que tem alguma Que tem algum envolvimento com um funcionário da Valve Que faz isso, aparentemente Já fez isso antes e tal Não tô falando que fez, né, mano Mas parece que fez E se a gente pega aí, por exemplo uma skin que tava no colecionador chinês E ó, o cara foi deletado mesmo E foi para outro perfil Onde também deve estar banido Ah lá, esse aqui recebeu mais uma porrada De skins do chinês que perdeu 10 milhões Meu amigo, olha o tanto de coisa Que tinha aqui, M4A4 Titans, olha essa K47, tá doido, velho. E, ó, todas também transferidas lá daquele perfil que agora foi deletado. Mano, esse hack aqui foi um dos maiores da história, na moral. E tem um terceiro perfil na Steam, velho, que é a mesma coisa, né? O mesmo dono e tal, só que recebeu várias skins também, que é esse aqui. E aqui tem, digamos assim, o restante das skins que a gente não tinha achado até agora. Só que aqui eu acho que algumas conseguiram ser vendidas a tempo, tá ligado? Que sobrou pouca coisa. Mas, novamente, veio daquele inventário banido lá do chinês, que tinha 10 milhões de reais de skins. Fica a minha dúvida, onde foram comparar os stickers que eu tinha mostrado nesse vídeo um ano atrás quando eu fiz né mas não tem histórico direito dos stickers então assim provavelmente eles foram banidos também nessas contas mas não está ali simplesmente not... e com isso a gente encerra essa história mano do rato de 10 milhões de reais e hoje o desfecho foi que tudo foi banido tá nessas três contas que a gente consegue encontrar aí histórico das skins sendo mandadas as contas estão banidas e provavelmente os adesivos também foram banidos se é funcionário da Steam que fez isso ou não eu não consigo dizer ao certo mas muito estranha essa história, o que vocês acharam? Deixem nos comentários, a gente se vê na próxima tamo junto, um abraço, falou!